Alguma vez você já se perguntou como as gigantes plataformas de petróleo no meio do oceano suportam as enormes forças das ondas que as atingem todos os dias? Este vídeo lhe dará uma ideia do que ocorre nessas situações. Você também pode se perguntar por que as plataformas petrolíferas parecem estar se movimentando, se elas são ancoradas ao fundo do oceano? Na verdade, elas são ancoradas, porém, quando as ondas são fortes os cabos de ancoragem são soltos para que toda a estrutura se movimente de acordo com as ondas. Isso impede, por exemplo, que os cabos se rompem. Mas você deve estar se perguntando, meu sonho é trabalhar embarcado, será que eu corro perigo? pois você não corre perigo algum. Trabalhar embarcado em plataformas é tão seguro quanto montar na garupa da moto de um adolescente bêbado, voltando do baile de comunidade. Antes de continuarmos já deixe o seu like e é, se não for inscrito, e curte vídeos assustadores do paranormal e da ufologia. Inscreva-se nesse canal e ative o sino das notificações. No sul de Boston, um médico alemão notou um barulho vindo do teto do quarto muito próximo de onde fica o berço de sua filha. Acreditando se tratar de ratos no sótão, ele colocou uma câmera para verificar. Foi quando ele descobriu que sua bebezinha estava sendo espionada por um velho pervertido. Sim. Alguma coisa puxou a cabeça desta jovem. Ela se vira e começa a brigar com suas amigas que estavam logo atrás acreditando que seria alguma brincadeira de mau gosto da parte delas, mas elas estavam na delas mexendo no celular. Ela ficou até tarde acordada vendo vídeos infantis no YouTube. Por volta das três horas da madrugada, ela parece ter visto algo vagando pelo quarto de um lado para o outro. Sua mãe desperta, mas não acredita muito no relato da filha, e logo voltou a dormir. Com isso, a criança perdeu até a vontade de continuar vendo vídeos. Seria fruto de sua imaginação, ou realmente ela viu alguma coisa? tinha tudo para ser uma simples partida de basquete. Se não fosse por isso, será que você consegue identificar o erro? Note que a bola caiu nas mãos do jogador 23. Quando o rival veio em sua direção, a bola já apareceu do nada nas mãos do jogador 11. Como isso é possível? Seria isso algum tipo de falha da Matrix, ou seja, falha na realidade simulada? Sim, existe a possibilidade de eu e você sermos avatares de um jogo virtual alienígena do tipo Desimes, que de vez em quando apresenta bugs, ou seja, falhas. essas e outras que eu perdi a total vontade de morar em apartamentos. Olha só o que apareceu no corredor. Um vulto negro fantasmagórico de aproximadamente um metro e meio. Ele anda até uma porta e vai esmaecendo até desaparecer. Nesses prédios há algumas pessoas carregadas de espíritos malignos, e conviver no mesmo espaço que elas têm suas consequências. Manifestações sobrenaturais Olha só o tamanho da pessoa. Ela possui poucos centímetros de altura. É como um ser humano em miniatura que em nada se parece com um anão. O motorista parou o veículo achando que estava vendo uma criança, mas ao olhar mais atentamente viu que era algo bem mais além. Seria isso um duende? Em uma certa feita, um homem, em seu último dia de vida, chegou na garagem do prédio onde mora. Ainda dentro do carro, ele viu uma moça imóvel na sua frente. Ele desceu do carro. Decidiu ir atrás dela, mas em breve vai ser ela que irá atrás dele. Aquila, sim, ela sumiu ali dentro. Onde ela foi parar? Chegando em casa, o gemido assustador da mulher persistia. Hey, can I help you with something? Sim, está ela. Wait, you're that girl that was digging through the trash. You know, I'd appreciate if you didn't do that. Receba de braços abertos lá na glória. Isso é um lago congelado. Nessas regiões frias da Europa as pessoas vivem como se estivessem dentro de uma geladeira. Você teria tamanha confiança a ponto de correr e pular sobre um rio congelado? <risos> Muitos sonham em correr sobre um desses pois realmente parece divertido. Enquanto outros sentem muito medo, mas há também aqueles que gostam de desafiar a sorte. Oh. Oh. <risos> Um homem acordou de madrugada com o barulho dos cães latindo no quintal. Imediatamente ele se levantou para verificar se havia algum invasor. Mas antes mesmo de chegar na porta principal, ele teve uma visão macabra. Ele viu com seus próprios olhos que um dia a terra de comer um demônio, entrando pela porta de sua casa. Como não bastasse, a entidade diabólica foi correndo em direção à cozinha, e lá ficou alojado a noite toda. Um jovem de apenas 13 anos surpreendeu a todos em um show de talentos na Índia. Os jurados ficaram de queixo caído com a sua atuação. Ele parece desafiar a lei da gravidade sem qualquer aparente dispositivo de efeito visual. Ele flutua, desaparece e faz incríveis movimentos. Esse foi considerado um dos comerciais mais bizarros da história da televisão. Lançado em 1973, deixou muita gente traumatizada. Isso não era mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Ainda bem que a criatura foi encontrada já sem vida. Bater de frente com um monstro desses, com esses dentes, e essa cara de assassino não dever nada bom. Seus dentes são tão grandes que podem atravessar uma pessoa tranquilamente. Note que ele possui estruturas vertebrais pontiagudas como o de um dinossauro. Seria isso um tubarão pré-histórico. Sabe o que é isso? São os sinais do fim dos tempos. Tá escrito que nos últimos dias haveriam muitos sinais o que inclui desastres naturais. Veja como as pessoas estão dispersas e ainda se aproximam da tormenta e filmam como se fosse a coisa mais normal do mundo. No grande dia, elas serão pegas de surpresa e ali haverá choro e ranger de dentes. Vou falar só uma vez. É melhor tirar as crianças da sala, pois as imagens a seguir são fortes. Sim, este homem é um lobisomem e está se alimentando. Olha Yuri. Oh, Yuri. Yuri. Mano. Yuri, descontrola, mano. É a gente, velho. sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Volta, ah, volta! Mano, os caras, velho, corre, corre, vai, vai, vai, volta pra base, gordinho. Vem, vem, corre, velho. Vem, gordinho, vem. Confiram agora uma lista dos fenômenos naturais mais bizarros do mundo. Seria isso um ovni disfarçado? Como conseguem mover-se com tamanha sincronia? Sim, isso é embaixo da água. As florestas também respiram. Quando se abrem as comportas do céu. Parece o cenário do filme Avatar. Oh my goodness. Desafio surfar nessas ondas. O Halo is an ultra rare that when sun... o paraíso celestial é assim mesmo. As nuvens estão caindo do céu. que seria aquele círculo? Seria um objeto voador não identificado? O dia em que a cachoeira caiu para cima. Você acha difícil sobreviver na África, mas em ambientes frios é muito pior. Sangue. Um jovem indonésio estava vagando por dentro de um matagal rumo à sua residência. Estava um silêncio incomum e assustador. Parece que até os animais estavam com medo de alguma coisa na floresta. Eu estou com medo de uma coisa. Eu estou com medo de uma coisa. Eu estou Sim, eis aí o motivo de um clima tão tenso. Ilha, Havia uma mulher fantasmagórica vestida de branco no meio do matagal. Seu rosto é pálido e seus olhos emitem um brilho estranho. Seria isso alguma entidade demoníaca? Eu não duvido de que seja. Após mexer com tabuleiro ou um homem começou a presenciar fenômenos inexplicáveis pelos cômodos de sua casa. Oh, você ouviu isso? Oh, what the f? Não f. Não f. Não f. Olá? Oh, man, eu absolutely absolutamente f. Estou me machucando. Não! Isso é um desafio. O Bom, eu não teria coragem de me aproximar. Essa é uma das criaturas mais pavorosas que já vi na vida. O é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é Semuanya, tuh. Tuh, teman -teman. Se isso for um ser humano vivo, eu faço questão de orar para Deus levar ele embora o mais rápido possível. Como é que Em uma igreja, o pastor foi até uma mulher costureira, que acabara de ser batizada pelo Espírito Santo. Ele aproximou o microfone de sua boca para todos ouvirem ela falando em línguas estranhas, quando de repente ela começou a cantar um coro celestial com voz de arcanjo. Ouçam atentamente, pois é de causar arrepios. dai Parece que o um inseticida não funcionou ou demorou séculos para fazer efeito. Isso também acontece comumente com baratas, o que pode ser muito pior, já que ela voa. E se ela voa, ela também pode pousar em você. dai dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Well... Quantas bonecas há em sua casa? Você acredita que esses brinquedos podem ser possuídos a ponto de ganharem vida diante de seus olhos como nos filmes de terror? De acordo com o um investigador paranormal americano William Manson, famílias cujas mulheres da casa já tenham perdido algum bebê podem presenciar tais manifestações como no vídeo a seguir registrado com a filha de uma mulher que perdeu um bebê aos 16 anos nas imagens vemos o um momento em que a boneca ganha vida e olha em direção à menina que foi gerada logo após ela o sentimento de inveja pode trazer coisas ruins para dentro da casa No vídeo que se segue, um grupo de amigos acabaram de chegar a um cemitério para realizar um trabalho de investigação paranormal, mas assim que colocaram os pés naquele lugar tiveram uma visão perturbadora. Olha Ele está brincando, está jogando! Minha! Minha! Se meteu na toma, se meteu na toma, se meteu na toma. Vá brincar pela linha, vá linha. Sim, uma menina correndo para trás dos túmulos. Você teria coragem de ir lá ver se ela precisava de ajuda? A decisão é toda sua. Minha! Minha! Se é um local aonde eu não desejo ver o mal se manifestar, é no consultório dentista, mas infelizmente este evento indesejável aconteceu, parece que alguma coisa abriu aquela gaveta. Sabemos que se algo pode mover objetos, também pode facilmente mover a mão do dentista para rasgar sua gengiva. Deus tenha misericórdia. Eu acabei de ver o reflexo de um vulto negro fantasmagórico no espelho. Mas graças a Deus a paciente saiu ilesa do consultório. O que aconteceria se a bateria de íon um lítio do seu celular explodisse em seu bolso após cair muita água sobre ela? Veja no vídeo a seguir. Imagine isso acontecendo com ele em seu bolso, parece que a substância da bateria foi reagindo com a água e se transformando em um monstro nojento. Necessária muita cautela com a chinesa que o mal tenho coragem de olhar, tampouco de subir lá em cima. Nas imagens vemos a estátua de um guerreiro chinês e na ponta de sua mão uma plataforma que serve de mirante localizado a quilômetros de altura. Mais um grande feito da engenharia que são poucos que têm coragem de encarar. No vídeo que se segue vemos um homem retornando do trabalho dirigindo por uma estrada obscura em direção a sua família que o aguardava para jantar. Ele já estava um pouco assustado por ter tido a impressão de ter visto algo correndo pelas margens da estrada. Foi quando de repente ele avistou algo perturbador enroscado em uma árvore logo à frente. Acreditando ser uma escultura nova, ele seguiu oh my god. Go back. Go, back right now. Oh my god. Go back. Oh, Please don't, no, no, no, Please don't No. Mas logo fui surpreendido pelo ataque daquilo que parece ser uma cobra esquelética gigante. Essa seria uma criatura demoníaca da Fundação SCP, conhecida como Long Ross.